Primeiro de tudo, é... eu queria entender com você quais são os impactos que podem ser imediatos à nossa participação e ao nosso resultado dentro da liquidação fantástica, Tipo, falando do que, o que pode acontecer imediatamente. E também, já vou pegar o gancho de uma pergunta que a gente recebeu, que é se as outras ações comerciais que o Magalu estava fazendo, de vantagens para o seller, se elas deixam de existir ou se elas continuam valendo todas durante a liquidação fantástica também, como o frete grátis. Que foi a pergunta específica — Legal. É, bom, então assim, as ações elas continuam normal, tá, Lê? Então pode continuar com todas as ações, fluxo normal Essa é uma ação é, apartada, tá? É uma outra ação E o que, que o, o, o Saler vai aproveitar? Então acho que o primeiro ponto aqui, ele vai estar se destacando dos concorrentes dele Porque como a gente falou, é só aqui no Magalu que você vai ter essa oportunidade de participar da liquidação fantástica, né? Os concorrentes ainda não fazem, é uma ação pioneira nossa, então você vai ter esse destaque já no mercado. Segundo ponto, é o giro do seu estoque, né? Que você vai conseguir aí dar, como a gente falou também, todos os quatro dos seus produtos, credibilidade da marca, né? A gente sabe que o Bagalo vem crescendo aí ano após ano, bem agressivamente, então assim, é uma super oportunidade para você crescer com a gente também, né? Para o seller estar tá junto aqui E todo o suporte do Mangalu, então assim, qualquer problema ou interferência que você tenha aí durante o processo o Mangalu está aqui pronto para te ajudar, para te apoiar e para fazer você ter sucesso aí nessa experiência com a gente